Oi galera, a Gassama aqui. Hoje eu fiz para vocês um tutorial de como cortar perucas em casa. Serão quatro técnicas de desfiado, como cortar a franja da peruca em casa e mais, no final do vídeo nós vamos mostrar como cortar sem tirar do comprimento. Isso mesmo, vai ser assim, como fazer a franja ficar mais rala. Em outras palavras, como desbastar a peruca se você gostar do vídeo dê um joinha porque ajuda muito e se você fizer esse tutorial em casa eu quero ver então você pode mandar fotos da sua peruca e suas também pra mim no meu facebook ou no instagram é só colocar hashtag vamos para o tutorial bom primeiro comece dividindo a parte da sua peruca que você quer a franja Existem vários tipos de franjas e as divisões vão variar de acordo com onde você quer a sua franja. Algumas perucas elas já vêm divididas, então tudo que você vai precisar fazer é separar. A primeira técnica de desfiado é a mais fácil e é a que eu recomendo que você faça em todas as suas perucas, porque assim dá um caimento muito melhor, tanto na franja quanto nas pontas. É a de desfiado vertical. Basta dar beliscões com a ponta da tesoura nas pontas dos fios da sua peruca. Sempre na vertical. Note que para cortar, eu não estou apertando a peruca. Em 70% dos casos, quando a franja fica muito curta, é porque a pessoa apertou a franja para poder cortar. Não faça isso. Deixe a franja ter o seu movimento natural. A outra técnica muito bacana é enrolar a mecha bem fininha, Cortar diagonalmente. Funciona melhor com uma navalha, mas se você não tem, e eu acho que a maioria não tem, né? Você pode cortar com a tesoura do jeito que eu estou fazendo. Mas, para isso, a sua tesoura precisa estar amolada. Esta técnica é legal porque ela só tira um pouco dos fios e em alturas diferentes. Outra técnica é pegar uma mecha pequena entre os dedos, levantá-la e cortar diagonalmente. Assim, o cabelo de fora fica maior que o cabelo de dentro, num degradê de altura perfeito, evitando esse efeito super feio da franja. Assim, vamos ser realistas, né? Quem nunca cortou uma franja feia assim? A minha primeira peruca eu destruí. Esta é, é o que eu acho que é uma das melhores técnicas para se cortar uma franja reta que precisa ficar bem reta mesmo e bem cheia, como a da Kikyoji, no Yasha, ou outra personagem que tem um corte de cabelo mais tradicional. A técnica 4 é quando você precisa de cortar diagonalmente a sua peruca. Você quer que ela fique com esse caimento, porém sem ficar muito cheia. Eu recomendo que você corte diagonal e depois você vai fazer o acabamento cortando na vertical, como é a técnica número 1. É, na verdade, uma mistura de técnicas. E, por fim, como desbastar a peruca. As perucas, em geral, são construídas em camadas. Para deixar uma área da peruca mais rala, ou seja, a franja mais fina, você precisa começar a cortar das camadas mais internas. Separe o cabelo e vá cortando pequenas mechas aleatórias em cada carreira, sempre começando das camadas mais internas até chegar ao lado de fora. Assim, você mantém o tamanho da franja e evita também que o cabelo levante e que fique com muito efeito de frizz. Beleza? É isso aí, galera! Essa foi a dica de hoje e eu quero saber de você. O que você gostaria no próximo vídeo? Então, como cortar a franja da sua peruca? Você vai precisar ver é, qual é o tipo de franja que você quer. Por exemplo, neste tutorial daqui, nós fizemos a franja da peruca da Elvira, que eu postei lá no blog. Se você tiver alguma dúvida de como fazer uma peruca especial, e você está querendo tentar fazer em casa, por favor, manda pergunta pra gente. E por fim, debastar. Des... Ou em outras palavras, como debastar a peruca. Desbastar.